Saudações deles sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou Caio Nobre e estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje é do Lucro aqui com vocês. Alânios do Lucro. <risos> essa me pegou desprevenido, normalmente as entradas do Alânios assim não me pegam tão desprevenido, não? Mas essa, essa pegou, <risos> é verdade, é verdade. Alânios lucrativo aqui comigo hoje, meus amigos, porque nós temos que conversar com algo aí que está deixando a galera raivosa com razão sobre The Last of Us Parte 1 Remake, The Last of Us Remake, como vocês queiram chamar aí e tal, que a Naughty Dog está fazendo, né? Já tá pronto, na verdade, porque o jogo já veio a gold. E nós tivemos alguns vazamentos essa semana que, claro, nós não vamos mostrar imagens de nenhum tipo aqui para vocês, porque, né, nós já estamos com um strike aqui no canal, quem não sabe, né? E está afetando muito o alcance do nosso canal, tanto em vídeos quanto em lives. E a gente não quer correr esse risco. O intuito aqui hoje, pessoal, é a gente comentar o que que tá acontecendo, o que que rolou com relação a esses vazamentos aí e claro, dar a nossa opinião a respeito disso. Então rapaz, se você tá curtindo aí esses conteúdos que a gente tá trazendo para vocês, deixa o seu likezão aí cara, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as notificações dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, cara, se você não ativar esse sininho, vocês não recebem os nossos conteúdos, e é muito importante que vocês deem o um like, ativem o sininho e tudo mais, enquanto essa bagaça desse strike não sai, porque isso faz com que o YouTube não entregue o conteúdo para geral, entendeu? Então contamos com vocês aí com esse apoio. Então vamos lá, Lanios. Vamos começar a discorrer um pouco aqui sobre o que que tá rolando. A gente viu lá na Summer Game Fest que eles anunciaram aí o The Last of Us Remake, né, que vai chegar agora no mês de setembro. Inclusive tá mostrando gameplay aqui agora para vocês, pessoal. Só que isso aqui é do The Last of Us original, tá? Esse aqui não é do remake não. Eu peguei um videozinho aqui para poder só ir passando enquanto a gente vai discorrendo um pouco. É até bom que vocês estão vendo o gameplay aqui do original e quando vocês forem procurar aí a respeito dos leaks do do remake, que eles vão lançar em setembro, vocês já vão poder comparar com esse vídeo que a gente tá mostrando aqui. E aí, cara, muitas pessoas, inclusive eu, chegaram a mencionar do tipo assim, cara, da hora a ideia né, deles refazerem as cutscenes, animações e tal, pra poder ficar mais próximo ali do que é o The Last of Us 2, mas não precisava. Eu, pelo menos, acho que não precisava. Vou querer conferir, vou querer jogar e tudo mais? Vou. Mas pra mim, realmente, não precisava. Beleza, e aí eles mostraram lá, vazaram algumas cenas do jogo, realmente tá muito bonito Nós tivemos aí nesse período desde a Summer, Alanios, muitas imagens comparando o The Last of Us Remake com o The Last of Us 1 original ali E realmente a gente enxerga umas mudanças em termos de animação, nas capturas e tudo, as expressões faciais e tal Tá muito lindo realmente nas cutscenes Só que eles até então não tinham mostrado nada pra gente acerca de gameplay, cara e essa era uma das maiores preocupações, entendeu? Tipo, beleza, as cutscenes estão lindas e maravilhosas, essa história é muito bacana, assim acho que vai ser legal de conferir com essas novas animações. Mas e o gameplay? Vocês mexeram também? Isso era uma coisa que todo mundo estava questionando na Naughty Dog, e eles chegaram a passar um comunicado pra gente falando que eles fizeram um negócio do zero ali, sabe? From scratch, a expressão que eles usam, que é que eles pegam o negócio ali do zero e refaz tudo. E isso incluía também o gameplay. E aí, recentemente, né, mais precisamente ontem, hoje, né, vazou, mano, um videozinho mostrando o gameplay dessa versão remake, que vai sair em setembro. E aí, o resultado foi algo que a galera temia, né, e pelo jeito vai acontecer. O gameplay do, do remake, se vocês compararem com o que tá sendo mostrado aqui do original nesse vídeo, tá muito semelhante. Eu, Sim. pelo menos, eu esperava algo no estilo do que foi o The Last of Us 2. Um gameplay mais fluido... De repente eles adicionarem algumas mecânicas novas ali, tipo a esquiva que a gente tem no The Last of Us 2 e tudo. E a gente sentir realmente mais fluidez ali nos movimentos do Joel e tal, a, a, da, da Ellie também, que a gente tem uma parte do jogo que a gente joga com ela, mas... Não foi isso que aconteceu, cara. A gente pode reparar no cenário desses vazamentos, se estiverem procurando aí, que tá tudo muito semelhante. O gameplay do Joel, para mim, claro que a gente observar, né, Alanis, e jogar são duas coisas totalmente diferentes, sabe? Mas o que eu vi, o que eu assisti, tá muito similar no sentido de o Joel ele tá com um aspecto mais travadão. Eu não sentia a fluidez do movimento dele. A questão do combate corpo a corpo também pra, pra mim tá muito semelhante O peso das porradas e tal Eu falei, poxa, esse é o 1 mesmo? Esse é o remake mesmo? Eu me questionei quando eu tava assistindo, sabe? A parte de armas de fogo ali, de você atirar e tudo mais A questão da mira e tudo ali Realmente parece que tá bem pesadinho também Assim como acontece no, no primeiro Então eu não senti aquela fluidez que a gente sente, por exemplo Quando a gente assiste gameplays do The Last of Us 2 Repetindo, pessoal É bem diferente a gente observar e jogar. Mas, do jeito que tá sendo mostrado aqui, entendendo que o jogo já está pronto, porque eles já afirmaram para nós que ele já foi a Gold, né? que é quando o projeto já está pronto para poder ser lançado, e se isso dali não for uma versão alfa de gameplay, alguma coisa do gênero que eu acredito que não seja, que esse ali realmente seja a versão final do jogo rodando, vai ser uma decepção muito grande, e isso se agrava ainda mais Alanios, quando a Naughty Dog chega pra nós e cobra o preço cheio de um jogo de lançamento por um remake desse. Entendeu? Que pra mim não precisava, embora eu esteja curioso, não precisava de, de lançar uma parada dessa agora. Mas eles cobrarem 350 reais na versão standard e 400 conto na versão deluxe de um jogo que a gente já jogou, que a gente conhece a história de caba aí e com um gameplay parecido e eles não afirmaram em momento algum pra nós que temos coisas além, entendeu? Porque se eles tivessem falado, né, Alanis? Tipo, a gente tá adicionando aqui coisas de história a mais pra poder complementar o que vocês já conhecem do The Last of Us 1. Teremos cenas a mais. Serão mais horas de gameplay por conta disso? Beleza. A gente podia até tentar relevar, mas nem isso. Então, eu ah. acho que isso vai pesar pra caramba. E se eles não tomarem atitude, vai ser um flop gigantesco, eu acho, nesse jogo. E uma mancha no histórico da Naughty Dog, que é uma empresa que até então, cara... Tinha pra mim, pelo menos, tá, na opinião do Kai aqui humildemente Um histórico impecável, porque eu gostei muito de The Last of Us 1 na época Gostei muito de Uncharted, gostei muito de The Last of Us 2 E agora vem esse remake E eu já me alonguei demais aqui, desculpe Alanios, falhei meu amigo Você trouxe pontos extremamente relevantes na parada A primeira coisa, né, é tipo Se não é de ali do processo de desenvolvimento, isso é um puta problema né? Já começa aí Afinal de contas, o jogo se chama Remake não é remaster. Então, você não tá esperando um jogo antigo com gráfico novo. Você tá esperando um jogo com a mesma história, todos os, os eventos e tudo mais, refeito. Então, a, a ideia do remake é melhoria não só no visual, mas em toda a experiência de gameplay. Sim. É cutscenes que sofrem em leves alterações agora, com a tecnologia atual, o evento mais próximo do que era a intenção do desenvolvedor na época e tal. Então, esses ajustes eles são feitos quando você tem um remake Por isso que você refaz o jogo Porque primeiro você tem um padrão de tecnologia Que te impede de chegar onde você quer E aí quando a tecnologia que você precisa chega Você vai lá e refaz para chegar onde você quer Ou o mais próximo possível daquilo é, então geralmente você tem remakes que tem vários e vários anos de distância um do jogo original Porque é necessário né, um grande avanço na, de tecnologia para você poder refazer a parada E aí tem a tecnologia e você não faz Você só vai lá e faz um visualzinho novo né, e cobra o preço cheio Aí você tá de sacanagem, né? Aí você tá achando que o consumidor é uma anta, sabe? Você tá desrespeitando a inteligência do consumidor fazendo isso. Pior parte são os consumidores que se deixam desrespeitar. Porque tem gente que não, que não vai estar tá nem aí. E assim, de fato, você não precisa se preocupar. Se você quiser ir lá e comprar, tal, você vai e faz. O grande problema disso, na minha perspectiva, é que você acaba incentivando os caras a fazerem isso de novo no futuro. Então assim, não, não vale a pena né, incentivar esse tipo de comportamento dos desenvolvedores. Né, eles precisam entender. Nosso dinheiro não dá em árvore. <risos> Acho que essa que é a ideia. Principalmente a nossa realidade aqui no Brasil, né, cara? Que os jogos já são caros por natureza. E você pagar uhum. 350 reais num jogo que você já jogou para poder ter só cutscenes melhores e gameplay. Uhum extremamente idêntico como a gente pôde ver nesses vazamentos, eu acredito que vocês já viram. Inclusive, nós queremos uhum. que vocês comentem aqui a opinião de vocês nos comentários abaixo. Não dá, cara. Não dá, entendeu? Não dá pra defender. É. Cara, eu sou muito fã da Naughty Dog. Gostei demais de todos os jogos que eles fizeram até hoje. Uncharted, The Last of Us e jogos aí que eles fizeram pra trás também. Mas, nesse ponto aqui, realmente não dá pra defender, bicho. Sabe? Eu não vou pagar 350 reais num jogo pra poder ter só as cutscenes melhores. Entendeu? Eu não tenho, esse, eu não tenho essa bala na agulha, vamos dizer. Eu prefiro investir num jogo que eu ainda não joguei, que eu tô ansioso pra poder jogar e tal É de fato, a, a gente tá vivendo um momento na indústria de games que é, Algumas coisas viraram linha de produção E aí, de repente, os caras pegam uma franquia tão bem conceituada, né? Que os caras desenvolveram com tanto carinho, a história é incrível tal que é The Last of Us E aí começa a fazer linha de produção com The Last of Us também Esse valor que, que tem na franquia ali é o que vai fazer ela persistir pelo tempo a gente, comenta, a gente tem comentado muito sobre Street Fighter, né? Mas o que que tem de importante no Street Fighter é o legado, entendeu? É o que os caras fizeram lá atrás que faz você ter uma memória muito positiva a respeito do jogo Se os caras já estão começando a pegar uma obra que tá ali E não, a gente só vai lá e joga um gráfico novo e tal, não sei o que É porque eles já estão começando a virar linha de produção Tá de, começando a perder realmente o valor da obra ali Inteiro, já estão fazendo só para ganhar dinheiro. Bom, meus amigos, assim, até o presente momento da gravação desse vídeo aqui, a Naughty Dog não se manifestou ainda quanto aos vazamentos, não falou se, tipo, pô, não, aquilo ali é um alpha, sabe? Vamos mostrar agora, então, para vocês a versão final, para vocês verem realmente as mudanças e tudo. Não teve nada disso. Então, para nós, cara, isso que foi mostrado né, nesses vazamentos aí. É sim a versão final do jogo e sim tá muito idêntico ao The Last of Us 1. Não dá pra dizer que teve mudanças ali porque, cara, quem viu ali e jogou The Last of Us 1 de cabo a rabo igual a gente, né? Igual nossos fãs da franquia, consegue enxergar muito bem ali que realmente não tiveram essas mudanças. Então agora a gente quer saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora, o que, que vocês acharam desse vazamento aí? Vocês sentiram mudanças? Pra você está idêntico? O que vocês acham de tudo isso que tá acontecendo aí com relação ao que a Nauri Dog tá fazendo, sabe? Deixa aqui embaixo nos comentários, pessoal, as suas opiniões aí. Lembrando que sempre com muito respeito, tá? Porque com certeza vão ter opiniões contrárias, sempre tem. Então, assim, respeitem o coleguinha, sabe? Na hora de comentar a respeito disso também. A gente vai adorar ver os comentários aí de todos. E não se esqueça novamente de deixar aquele likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês aí. Até mais, é... Vamos!